o Tietchan, trazendo mais um vídeo pro canal, seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu vou deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação para estar tá recebendo todos os vídeos que saem aqui do canal, beleza galera? Hoje eu trago um programa aqui para vocês, dois programinha? muito bom, que vai ajudar seu PC, mano, se você tem um PC ruim, cara, e tá com vírus ainda Mano, você pode ter certeza, hoje você vai querer ter seu PC arrumado, vai ter seu PC rodando até Fortnite, se seu PC tiver bugado, mano, tiver ruim porque, mano, o meu PC, ó, rodou Fortnite e Pont Break, galera. E não dá pra trazer gameplay, porque quer ver com o gravador, fica muito pesado pra trazer gameplay. Mas enfim, mano, é o, ó, R-Kill e também tem o, um, esse tal Advan, acho que é Advercray Adver Eu não sei qual o nome direito, mas tá aparecendo aqui, né? Mas tudo bem. Galera, esses dois programas, o que, é que eles fazem? Eles é tipo assim, mano, se você tiver vírus no seu computador, eles vão remover todos os vírus. Esse Crenho aqui, ó, que é o, é o melhor deles, né, mano? Porque esse daqui remove de graça, esse daqui também vai remover de graça. Mas o que que acontece? Esse daqui, se você pagar o Premiere dele, você remove os vírus mesmo, mano. Não vai remover só os fragmentos dos vírus, entendeu? E também eu trago outro programinha, que é o CC Crenha. Acho que você já tem noção do que que é esse programinha aqui, que eu trouxe muitas vezes aqui no canal. Só vou adquirindo ele aqui nessa lista, porque, tipo assim... Vai ajudar vocês de qualquer é maneira, como me ajuda também. Aqui mostra a configuração do meu computador, né? 1.5, 5, tá com a dica de RAM, é detalhes aí que aparece aí, né? Mas enfim, galera, aqui no.. Eu vou começar pelo seu secrê, porque tipo assim, ele vai remover aqui as coisas que tá no computador. Ó, daí você coloca aí, vai vir tudo salvo assim, ó. Só deixa isso aqui salvo. Vou até passar devagarzinho pra vocês. Pausa o vídeo se você quiser seguir o mesmo passo que eu coloquei aqui, ó. Marcar as mesmas opções tranquilo segue aí ó só pausar o vídeo que dá tudo certo meu amigo e vem tudo programadinho assim daí você vai fazer o que? aqui você tem só de analisar analisou deu uma, ó, cover acho que é cover creme <risos> daí beleza né vai demorar um pouquinho aqui porque eu tô gravando né mano aí eu acabei baixo no fortnite aqui eu tô jogando um pouco vou comprar uma placa de vídeo né galera daí que vem para rodar melhor e colocar mais 4gb de ranking no meu computador para ficar sobreviver o fortnite né com gravação e live e eu tô pretendendo trazer live aí para vocês mas vai depender de vocês mano mas eu tô trazendo mais live no meu canal secundário lá, quem tá ligado tá, se você quiser acompanhar tá aí na descrição no meu canal de lives, eu tô fazendo live lá de DD Tank e de Minecraft às vezes, mas eu não vou fazer mais de Minecraft porque não tem público pra isso, então eu decidi deixar de lado mas enfim, voltando aqui pro CC Crenha, fez a limpeza completo? GG já era mano, completou que? já tá limpo daí que que você vai fazer? Pra você ver os erros que tem no seu computador tudo, mano, você pode deixar. Se não tiver nenhuma opção dessa aqui marcada, marca todos, galera. Ó, você vem aqui procurar erros, né? Vai aparecer aqui os erros que você tem no seu computador. Tipo assim, eu me pro meu computador pelo menos umas duas vezes ao dia, mano. É porque, tipo assim, às vezes tem muito vírus, né? A gente quer remover, deixar tudo limpinho. O computador, Ó lá, como que teve dois erros aqui, tranquilo. Eu jogo para lixeira, volto aqui no analisar, né? Que é na limpeza, vou analisar aqui do aqui um creme para limpar, né, mano? Daí vai limpando aqui, de boa. E galera, eu fiz esse banner aqui pro meu outro canal, ó, Que é o David Cheche Lives. <risos> fiz esse baninho aqui, ó. Muita gente que ficou impressionada com o banner. Se você tiver a fim de comprar, eu tô aí pra vender os banners. Entra em contato que eu vendo um banner para você aí, mano. Se você grava DD de que eu grava Minecraft, tanto faz o jogo que você grava. Eu faço banner. Tranquilo, né? Aí, voltando aqui pro você crer tá tudo limpinho. Ó, você fez esses procedimentos que eu mostrei aqui, todos os procedimentos que eu fiz aqui, você fez? Daí, tá tranquilo, é só pegar e fechar o seu Ele vai vir direto pra cá, ó, você vai pegar, vai sair, mano, ó, pra não ficar pesando seu computador. E na área de trabalho, uma dica que eu dou, nunca deixa muita coisa aqui, ó. Minhas coisas tá tudo organizado, por quê? Porque é muito melhor, eu deixo minhas coisas tudo certinho aqui, ó, pra não ficar travando, beleza, meus amigos? Próximo programa que a gente vai abrir agora para poder fazer a limpeza aqui, tirar os vírus e deixar o seu PC muito bom mesmo, vai ser esse Recue, RQ. Ó, você vai abrir ele, ele só vai fazer isso aqui e já me impô. vai te mostrar o que está que que que tá acontecendo aqui no seu computador, é um Windows Defender que no meu né, que está tipo assim fazendo meu computador vento. é um Windows Defender porque eu, atalizei, eu não atualizei ele, deixei ele é, desativado, mas tranquilo, isso aqui é o que mostra, né? Depois vai vir isso aqui. Você vê aí, se você quiser vai abrir isso aqui no seu, no seu Windows, mas já limpou, né? Daí o Windows Defender tá quer ver, desativado, eu Tava mostrando lá. É o único problema que eu tenho aqui. Ele mostra o problema e limpa, né? Mas agora a gente vai pra esse daqui. Esse daqui eu não vou poder escanear, galera, porque se eu escanear, meu PC vai reiniciar. Mas você vai fazer o seguinte: vai instalar ele aí, vai abrir, ó, vai fazer o scan. Vai escanear. Daí vai aparecer aí os vírus que tem e tal. Isso aqui é um programa muito bom, mano. E se eu tivesse dinheiro no momento, eu ia adquirir o prêmio aqui, o Premier, né? Porque é muito bom mesmo. Eu fiz a limpeza, no meu não tá tendo nada, né, galera? Porque eu vim pra isso aqui todo santo dia para ver se tem vírus. Mas você vai vir aqui escape Mas aqui para você vai aparecer o que? Reiniciar o PC. Vai aparecer a Crenha. Vai aparecer os vídeos que você tem no PC, vai aparecer um Crenha reset. Você vai, é, vai dar um Crenha reset e depois vai reiniciar o seu PC. Mas não se preocupe que isso aqui é um programa muito bom mesmo, mano. Se dá problema no seu PC, você pode falar comigo, cara. Porque esse programa não deu problema. Eu vi muitos tutorial aí que já tá com 300, 400 mil visualizações. Mostrando esse programa. E é um programa muito bom. Eu decidi de trazer pra galera aqui. Porque pô, tanto faz para Minecraft. Para DD Tank. Para Free Fire. Se você usar esse programa. Garanto que todos os vídeos que estão tá no seu computador vai ser removido. garanto que sua jogabilidade vai ser muito melhor sem lag, né, mano? Mas, basicamente, isso é o vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. para receber os vídeos que vai sair aqui do canal. Mais pra frente, eu vou fazer uma série de DDTag. Quem não quiser acompanhar o DDTag, se inscreve aí, ativa o sininho também. Tem a... De vez quando, eu varei com o tutorial, Vale varei com... Como que eu posso dizer, vídeo diferente, fico variando aí o canal. Se você quiser estar tá inscrito para receber novos vídeos, se você curtir, toma aí. Mas basicamente era isso, me segue nas redes sociais que está tudo na descrição, os links dos programas estão tá tudo na descrição. Tamo junto, um abraço do Senhor Tch e falou!